Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje, meu caro Otávio, que substitui a Juliana, hoje nós vamos falar de um tema que está recorrentemente nos noticiários, principalmente com as quedas sucessivas da taxa Selic pelo governo vigente, beleza? Que é o seguinte, vale a pena deixar a sua bufunfa na poupança ou não? Você tem dinheiro na poupança? Tem dinheiro? É, então, tamo junto, beleza? Então, você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre o assunto, Continue aí, já aproveito para pedir para vocês se ainda não estão inscritos, se você tiver vontade, disponibilidade, humildade e quiser me ajudar, se inscreva aí no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio, a gente fica muito feliz. Certo, Otávio? Toca a vinheta e vamos pra cima. Um beijo pra todo mundo. Então é o seguinte, eu gostaria de dedicar esse vídeo particularmente para duas pessoas, certo meu caro Otávio? Para quem? Para minha tia Regina, que é o tio Patinhas da minha família, e ela guarda dinheiro na poupança, e também para o Fernando Collor. Beleza? Então vamos lá, o que, que me motivou né, a fazer esse, esse vídeo, na verdade sucessivamente a gente acaba vendo isso nos noticiários sendo discutido e a gente vai trazer a pauta aqui pro botão do Excel Então se a gente pegar esta reportagem aqui que saiu, deixa eu ver, há seis dias, no dia 6 de 2 de 2020 em um dos sites notícias, no caso o Globo tá aqui, brasileiros resgatam 12 bilhões de reais em janeiro o maior valor da série histórica Então assim, por que dos motivos isso? É lógico que se a gente pegar aí que o negócio aconteceu em janeiro, fevereiro, né? No começo do ano tá todo mundo fudido pagando IPVA, IPTU, IP Escola das Crianças, IP Matrícula, IP Uniforme, lá vai Pedrada Tá, Então pode ter influência é, da negada precisando de dinheiro no começo do ano? Pode. Mas acho que talvez o principal motivo, inclusive ali, ó, está o subtítulo. Banco Central registra, queda né? Quedas sucessivas da taxa Selic derrubaram o rendimento das cadernetas. Então, meu amigo, é justamente isso que nós vamos trabalhar. Mostrar como é que é a métrica, né? Como é que se faz o cálculo da poupança e ver se você está guardando dinheiro ou não, quanto está guardando e se você está tomando, né no, entendeu? Então, Tavião, tá qual que é, né, se você olhar a notícia aqui, qual que é o ponto, talvez, que gera mais dúvida no pessoal? Ah, vou guardar meu dinheiro. Então eu peguei o meu dinheiro lá, coloquei o meu dinheiro ali. Então tenho mil, guardei 200, eu tenho 1.200 e a minha poupancinha vai render mal negócio eu tô guardando dinheiro. O que que essa desgraçada dessa taxa Selic, né, que infelizmente tá baixando ultimamente, na verdade, ela tem a ver com isso, né? E aí você pode também fazer o raciocínio com outros governos que tinha taxa Selic lá em cima no caso do furacão. Você conhece o furacão? Furacão Dirma. Thank <laughs> you. Você sabe o que a taxa Selic impacta? A taxa Selic, depois de você saber o que é, como ela é formada, etc, etc, etc, temos o canal do nosso querido amigo Haroldo Torres, o Economicamente, que trata né, de temáticas relacionadas a isso, algo mais conceitual e mostrando impacto. Nós vamos mostrar aqui da poupança. Então, como é que funciona a regra da poupança, meu querido... Como é que chama isso aqui? Meu querido seguidor. Tá ali em cima. Ó. Então, o que nós temos? Como é que funciona a regra da poupança? A regra é o seguinte. É a taxa Selic. Se a taxa Selic, que é a taxa básica, de juros for até 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 70% desses 8,5% mais uma taxa referencial. E o que que é esta porra dessa taxa referencial? Eu também não sei explicar direito. Eu sei que ultimamente, nos últimos dois anos, ela está sendo zero. Foi uma tentativa, acho que de governos passados, de nivelar isso aí. De novo, se você quer saber mais no detalhe o que que é essa taxa referencial, procure o canal do Haroldo, que se ele não tem, ele agora vai gravar um vídeo falando disso. Não, então qual que é a lógica que você tem que pegar? Se a taxa Selic for até 8,5 ano, a poupança vai render 70% desta taxa. Se a Selic for acima dos 8,5, que era na casa, né, no governo da nossa querida Dirma, a poupança rende 0,5% ao mês em termos mais a taxa referencial. Beleza? Então, esta é a regra vigente. Eu não vou fazer uma planilha complexa colocando as duas possibilidades e mostrando se acontece isso, se acontece aquilo, porque a planilha vai ficar complexa, o vídeo vai ficar com 29 minutos e aí beleza. Então, eu vou trabalhar apenas com o cenário atual se essa merda eventualmente mais pra frente aí mexer, a gente faz outro vídeo aí e mostra. Eu, sinceramente, espero que no curto prazo não, porque as coisas estão bem. Beleza? Então vamos lá. O que, que nós vamos começar, Otavião? Com a taxa Selic em cento ao ano. Quanto que está a taxa Selic, o último reajuste que deu? Você não tem nem ideia. Aí você quer ganhar dinheiro com o ano. É. Tá <risos> fundo, né? Por isso. Então, beleza. Quanto que está a taxa Selic? Se você pegar, acho que recentemente, há umas duas semanas atrás, o governo baixou de novo a taxa Selic para 4,2 25% ao ano. Coisa linda, acho que se não me engano aí, é a menor taxa da história que a gente tem. Se você pegar como eu disse, séries passadas, isso aí já bateu lá os seus 12, 13% quase. Ok? Mas vamos pegar atualmente. Vale a pena guardar o dinheiro da poupança? Qual que é a proporção, meu caro Otavião? Nesse caso aí que você vai pegar. Você vai pegar a regra da linha 2 ou a regra da linha 3? A Selic não tá em 4,25? Então vai vigorar a regra que tá em cima. Selic até 8,5% ao ano vai render 70% da taxa. Então aqui, ó, nós vamos colocar a proporção da poupança que é 70% da taxa Selic. Então qual que é a, a minha taxa? Vai ser 70% em cima disso. Aqui, moçada, apenas a gente deixar a estrutura pronta, eu vou colocar a tal da taxa referencial que inicialmente eu disse que eu não ia considerá-la. Mas ela vai ser apenas uma linha dentro da minha planilha, pois essa taxa, se você observar em outras notícias, a série histórica dela nos últimos anos, ela é igual a zero. Então, ou seja, com ela ou sem ela tanto faz a nossa fórmula nesse momento. Ah, e vale a pena lembrar também que eu estou gravando esse vídeo em 14 de fevereiro de 2020, né? Então vale os valores que nós estamos colocando para os períodos vigentes. Se você pegar daqui para frente a taxa subir ou descer, eventualmente que tudo isso que eu estou colocando vai mudar, tá? Mas nós vamos trabalhar isso com o um cenário depois. Pois bem, meu caro Otávio, então como é que vai ficar o rendimento da poupança dada em porcento ao ano? Então como é que é a fórmula? É uma fórmula bastante simples. Então vamos pegar ali em cima. Selic até 8,5% ao ano, que é ao caso, a poupança rende 70% da Selic mais a taxa referencial. Então, como é que vai ser? Vai ser os 4,25% ao ano, vezes 70%, mais a taxa referencial. Beleza? Você concorda com o Moá ou não? Então, beleza. A hora que eu der o Enter, tá aí, 2,98%. Então, na verdade, quando você vê que a taxa Selic está em 4,25%, o rendimento calculado para a poupança vai ser de 3% ao ano. Então, assim, qual que é a primeira lógica que a gente fez? 2,98%. Se você colocou 100 pila no começo do ano e a taxa aí vigorar, no final do ano você vai ter R$ reais. Olha que belezinha, não tá valendo a pena para pagar deixar dinheiro na poupança. É uma primeira, né, uma primeira visão que a gente já tem. Se a gente pegar apenas para ficar aqui de forma mais clara também, né, uma linha de raciocínio, isso pode ser dado em reais por mês pra gente ter uma associação, meu Deus do céu, que tá feia aqui na hora digitação. Isso se chama ressar. Como é que eu faço para chegar na taxa ao mês aí, ô, tá? Mais ou menos, é só você pegar o que você vai ter por ano, certo? E dividir por 12. Então, 0,25%. Essa vai ser a taxa, né? Esses vão ser os valores proporcionais que vão vigorar em cima da taxa Selic. Se você sobe a taxa Selic, o que acontece com o rendimento da poupança? Sobe no mesmo patamar, ele respeitando 70%. Vamos, então, começar aqui, ó, tá vendo? Valor aplicado. Você pegou o seu dinheirinho suado e vai colocar lá na poupança, como os nossos pais fizeram há um bom tempo atrás. Por isso que eu dei um abraço ao querido Collor que foi lá e cláufa que dá. Lembra essa história? Muito novo pra isso. Mas beleza, eu também não lembro, mas meu pai me conta às vezes. Quanto que eu vou aplicar? 10 mil reais. Beleza, Otávio. Então você foi lá, fez o seu porco e guardou 10 mil reais. Você vai lá, quanto que você, portanto, vai ter de rendimento no ano, meu caro Otávio? Rendimento ano. Você concorda comigo que vai ser os 10 mil que você aplicou multiplicado por 2,98. Ou seja, no ano, esses 10 mil reais vão te render 297,50 mas calma lá, meu querido e minha querida. Você sabia, meu caro Otávio, que no caso da poupança, você tem um negócio que chama aniversário da poupança. Como é que funciona isso? Você chegou aqui, hoje é dia 14 do 2, você aplicou mil reais na sua poupança. Só que daqui 15 dias, fudeu, aconteceu alguma coisa e você precisou tirar esse dinheiro. Esses 15 dias aí que o seu dinheiro ficou na poupança, eles não vão ser remunerados pelos juros. Os juros olha, só vão cair, né? ou seja, só vai ganhar o dinheiro com rendimento se o dinheiro ficar obrigatoriamente durante um mês na poupança. Ou seja, colocou a bufunfa agora, você realmente só vai ter esse rendimento do que a gente tá falando aí se você efetivamente deixar ele 12 meses lá. Se você não deixar... Mais fácil emprestar para o Tavião aqui e cobrar uns 5 conta a mais que vai ser mais negócio. Então essa é uma primeira consideração, colocou o dinheiro da poupança para que o rendimento efetivamente caia, ele precisa ter o aniversário da poupança, ou seja, precisa cair ali, ficar no mínimo um mês e aí você vai ganhando de forma sucessiva, ok? Para simplificar, vamos trabalhar na mesma linha de raciocínio, meu caro, tá? Isso aqui rendimento em mês vai ser quanto? Acho que é a mesma ideia, né? Você pegou aqui os 297 por ano e dividiu por 12, ou seja, você... Você vai render com e R$24,79, ou seja, mais ou menos uns três choppes por mês é o que você vai guardar com 10 conto aplicado, beleza? E qual é o valor, portanto, final que você vai ter no período de um ano, reais por ano? Você vai ter quanto, meu caro Otávio? Você vai ter 10 mil que você colocou inicialmente, mais o valor de juros que foi. Então você vai ter aí aproximadamente 10 .300 reais aí na sua poupança. É um bom negócio? Mas você ganhou dinheiro, você começou com 10, acabou com 10 e três anos, você concorda comigo que visivelmente você vai entrar na sua conta bancária, você vai ver que antes tinha 10 mil, agora você tem três anos. Você fala assim, ó, de grão em grão a galinha enche o papo, né meu querido? Então beleza, vamos começar a guardar, é aquilo que a maior parte das pessoas acabam fazendo. Só que aí tem uma coisa que as pessoas não levam em consideração quando vê esta merda na conta, que é o quê? Isso são valores nominais, é aquilo que você efetivamente guardou. Só que o que teve também neste período? que está diretamente né, relacionado também à taxa Selic, aí, de certa forma, você teve inflação no período. Ou seja, a inflação você vai perdendo sucessivamente aí, ou ganhando se tiver deflação, sei lá, isso aí o Haroldo vai falar depois, você vai perdendo o seu poder de compra. E é com isso que a gente transforma valor nominal em valor efetivamente real, descontando aí a inflação no período. Então o que, que acontece? Para que você efetivamente faça um cálculo real de se você está ganhando ou não o dinheiro, você tem que descontar a inflação no período. Esses valores aí de 4,25, eles são para o ano de 2020. Quanto que vai ser a inflação em 2020? Sei lá, porque nós estamos agora em fevereiro, né? o ano tem mais um tempo. Então assim, como é que o pessoal se baseia nisso? Tem uma meta da inflação divulgada lá pelo boletim Focus, etc, que nós vamos trabalhar como referência. Então qual que é né, a estimativa, então por isso eu vou até colocar um asterisco aqui, ô, Otavião, a estimativa de inflação para este ano de 2020. Você tem ideia? Não. Então vamos lá, qual que é a estimativa de inflação? 3,25. Então quem já manja um pouquinho mais dos Paraná, o que, que você imagina já aqui já, que você tá tomando fumo. Por quê? Se o meu negócio tá rendendo 2,98 ao ano e a minha inflação tá 3,25, você concorda que o meu ganho ele tá sendo corroído pela minha inflação? Então aqui a gente já começa a ter um cheiro, né, do que vai efetivamente acontecer. Então na verdade, olhando aqui, você não tá ganhando dinheiro, você tá perdendo dinheiro em termos reais. Nominalmente a sua conta tá aumentando, mas em termos reais ela tá caindo. Então quanto que tá caindo? Vamos fazer a mesma linha de raciocínio. Se a gente pegar então aqui, quanto que vai ser, né, vai ter de inflação? no período. Mesma coisa, se você pegar aí o valor aplicado de 10 mil, vou multiplicar pela inflação que vai ser 3,25, ou seja, o valor inflacionado vai ser 325 reais. Isso, em mês, só para que fique padronizado, é como se mensalmente a inflação comesse deste montante aqui, R$ reais Então aqui, ó, se o seu rendimento mensal aqui anual foi 397 e a inflação pegou 305 de novo. Ferro na boneca, pedrada na vidraça, como já diria, chorando do Charlie Brown. Certo, meu amigo. Então, efetivamente, qual foi o seu rendimento real que você teve, ou seja, descontando a inflação disso daqui? Vou pegar aqui, ó, reais. Ano, já vou deixar tudo pronto. Rendimento real, reais, mês e o valor final real dado em reais por Beleza, Otávio? Como é que eu faço essa conta, então? Como é que eu faço a conta? Basicamente é você pegar aqui, ó, o rendimento que você teve. Você não tem que descontar a inflação? Então você tem que tirar menos, você tem que tirar a inflação aqui da jogada. Ou seja, efetivamente, né, em termos reais, o seu rendimento não foi 297 reais por ano. Na verdade, você tomou na cabeça com 27 reais por ano. Você perdeu o poder de compra. Se a gente fizer isso daí para os mesmos, né, para os indicadores subsequentes, o que que eu tenho, ó, rendimento por mês menos os 27 ou então, mais fácil, né? Isso aqui dividido por 12 você está perdendo dois reais Ah, mas não é muito é né? não é muito porque nós estamos com 10 pau então você acha que está ganhando, mas está perdendo dois reais e quanto que você vai ficar no valor final meu caro Otavião valor cadê aqui valor final com o rendimento de 10.297 menos a inflação que eu tive no período, ou seja, no final da história, respeitando esses valores, os, seis, os seus 10 mil reais que você aplicou aqui em cima, né, bom que eu tô apontando com a porra, os, seis, os seus 10 mil reais que você aplicou no começo do ano, em termos reais no final do ano, você tá com quanto, Otávio? 9.972, então se você não está ganhando dinheiro, tia Regina, você está perdendo dinheiro deixando o investimento na poupança, aí existem outras formas, com menos isso que eu não vou entrar em detalhe, tá, ou seja... Hoje, né, com a situação que nós estamos, taxa Selic baixa, com essas, essa meta de inflação, você está tomando um fuminho, né? Pequeno aí, mas você tá tomando, ou seja, você não tá ganhando dinheiro, você tá perdendo. Bom, como eu gosto muito de trabalhar com cenários, eu vou utilizar aqui, acho que é a minha, fa a minha ferramenta favorita que eu tenho dentro do Excel. Ah, mas e se a taxa Selic subir e se o valor da inflação descer, como é que eventualmente o meu cenário ele vai se comportar? Então, se a gente observar aqui, deixa eu exibir aqui, Casey, é nós temos aqui algumas condições de cenário, tá? Que a minha cabeça, ela está cortando aqui, mas eu vou colocar. Então, o que, que nós temos aqui, ó? Taxa Selic variando no sentido horizontal, valores, e a inflação varia, variando no sentido vertical, seu animal, e a inflação variando no sentido horizontal. A pergunta é o seguinte, o quanto que os meus 10 mil reais aqui vão se transformar se eu tiver diferentes cenários de inflação e taxa selic, que estão, claro, intimamente muito relacionados, né? Na verdade, uma das tentativas de se conter a inflação é justamente aumentar a taxa selic, mas isso aí o meu caro Haroldo vai discutir, beleza? Então tá vendo aqui ó, que eu tenho variável uh, no sentido vertical e no sentido horizontal. No cruzamentinho aqui, ó quem que você quer ver, Otavião, o, tá que vai reagir ali? Você quer saber o quê? O rendimento, o valor final real que você vai ter, o que você quer saber? Tá dormindo, né? Você quer saber o valor final. Então você quer saber o quanto os seus 10 mil vão se transformar? Então aqui no, na encruzilhada dos dois, nós vamos colocar aqui ó o 997250. Essa ferramenta tem ela detalhada aí dentro do nosso, do nosso canal, do nosso botão, certo? O que, que nós vamos fazer? Eu vou selecionar esta base de dados, vou vir aqui em dados, teste de hipóteses, tabela de dados. Se a gente observar aqui em cima o Excel tá pedindo duas coisas, célula de entrada de linha, célula de entrada de coluna. Quem tá variando na linha? A inflação. Então você vai Vai lá no seu modelo e vai colocar a célula da inflação. Cadê ela aqui? Quem está variando na coluna é a taxa Selic, que está aqui em 4,25. Olha que você der o um ok, Otávio, Eu vou dar o um ok. Está aí os valores a serem transformados da sua poupança. Então, por exemplo, se a inflação subir a 4 e a Selink for a 5, vai ter 9,950, ou seja, você vai estar, considerando os 10 mil, você vai estar perdendo aí 50 reais nessa brincadeira. E aí você pode ficar brincando em diferentes cenários. Só para ficar talvez um pouco mais visível, um pouco mais claro de quando a gente vai ganhar e vai perder, eu vou trocar aqui o valor final pelo rendimento real, ou seja, eu vou substituir o valor que estava aqui por esse de 27,50. Coloquei aqui, ó. pronto. Aí tem o valor que efetivamente você vai ganhar ou perder por ano. E para melhorar um pouco mais a nossa visualização, deixa eu fazer uma firula aqui e colocar uma formatação condicional que vai me apontar com barra quem está vermelho e quem está azul. Olha lá, olha que maravilha. Então o que, que a gente pode, né? O que, que a gente pode tirar de conclusão? Se essa taxa Selic aqui, que está em 4,25 se manter até o final do ano, então eu estou neste cenário aqui, tá vendo? O negócio só vai ficar bom para você se a inflação cair para menos de 3%, o que não é uma expectativa hoje no mercado. Na verdade, nós temos uma expectativa que talvez até aumente se você for ver alguns analistas. Ou seja, se a taxa Selic se manter, o fumo vai ser totoso. Agora vamos pegar o outro ponto, né? Vamos supor que os caras acertam a taxa de inflação aqui a 3,25. Nós estamos aqui. Quando que você vai ganhar dinheiro em termos reais, ainda que seja pouco, mas você vai ganhar, com essa aplicação? Apenas se a taxa Selic bater a partir de 4,75, mais ou menos, aí você começa a ganhar dinheiro. Como eu falei, elas estão... Intimamente relacionados, então às vezes precisa tomar cuidado que tem cenário aí que é praticamente impossível de acontecer. Deu para entender, Otávio? Qual que é a mensagem que fica? Toma muito cuidado onde você vai colocar o seu suado dinheirinho, porque você pode achar que tá ganhando dinheiro, guardando, poupando ali, na verdade você está tomando ferro, ok? Tipo, na sua conta, você vê lá, você vai descontar dinheiro de você ou não? Você só faz de poder de compra, na hora de comprar você não vai estar... Tá... Você não vai ver, é o que eu falei, visivelmente a sua conta é... sempre vai estar tá aumentando, visivelmente a sua conta sempre vai estar aumentando, só que o que acontece? O Poder de compra que é o desconto da inflação, isso vai cair, então, assim em termos reais, tá perdendo, dinheiro. mas você não vai ver. Ah, eu apliquei agora, você não vai ver 9.972 no final do ano. Você vai estar tá, para ver acima, entendeu? O valor sempre vai ser mais. Só que isso é meio que uma visão de fumaça, né? Na frente, porque não é o, o que realmente não é o que realmente está acontecendo. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. É um tema relativamente atual, né? Que, como eu disse, está nas pautas dos noticiários e espero ajudar você, de certa forma, aí, a direcionar melhor seus investimentos. Caso você tenha mais dúvidas, mais considerações o nosso... como é que chama aquele negócio aqui embaixo? É chat. Comentários estão aí para isso. Fique à vontade para elogiar, mandar dúvida, mandar cagar também. O negócio é aberto, tá bom? Se você gostou, deixa o seu joia. Se você não gostou, deixa o seu desjoia. E aí se você decide se você se inscreve ou não no canal. Beleza, Otavião? Tá um beijo nas meninas, um chute nos meninos, um beijo na tia Regina e um chute no Fernando Collor. <risos> Quem quer é dinheiro, Cristiane? Aqui, ó